que a paz do eterno possa estar conosco mais um dia, eu peço a você que fique comigo até o final desse vídeo que no final vou mostrar para você a pesquisa que eu fiz a respeito da morte do cantor Lázaro que com essa pesquisa me fez ter mais convicção dos adoradores do Deus Mamon nos nossos dias e eu vou te explicar o porquê primeiro vamos, falar, vamos, vamos dar um, gastar aqui dois minutinhos para falar a respeito desse Deus que é dito na Bíblia é, em Mateus 6, você pode abrir sua bíblia aí Eu estou usando aqui a bíblia King James atualizada Você pode abrir sua bíblia aí Em Mateus capítulo 6, versículo 24 Que o nosso mestre disse assim Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará a um e amará o outro Ou será leal a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e a Mamon. É, em algumas traduções está escrito assim Não podeis servir a Deus e as riquezas Em outras traduções está assim Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Que também dá na mesma Porque você pesquisa aqui a respeito do Deus mamão Você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada depois Eu não vou me aprofundar nisso agora Vou só dar uma pincelada para você entender o que, que eu quero dizer Você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada depois O Deus mamão é um termo derivado da Bíblia é, usado para descrever riquezas materiais ou cobiça, uma pessoa que cobiça, por, por, por, tem ganância né, por riquezas, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade, nem sempre ele é personificado como uma divindade, mas é, a gente leva esse entendimento porque Jesus disse, né, o nosso nosso Messias disse, cujo nome hebraico é Roshua Hamashi, ele disse que é onde você depositar o teu coração, onde você colocar o seu coração, ali está o teu tesouro. Né? Então, nem sempre é, é, ele é personalificado como uma divindade, mas sempre relacionado à riqueza, à cobiça. Né? A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro ou riqueza. Né? E, e para muitos dos nossos dias hoje, não só de hoje, mas isso vem de centenas de de anos atrás, né, muitas pessoas, para eles, o Deus deles é a riqueza, o Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é mamão. E por que eu estou falando isso? Quando eu fiz essa pesquisa a respeito do, do cantor Lázaro, da morte do cantor Lázaro, eu já vinha notando isso no, nos vídeos do YouTube há muito tempo, mas agora eu fiz uma pesquisa ali a, a respeito da morte do cantor Lázaro, você escreve ali, na caixa de pesquisa do YouTube, né? morte do cantor evangélico Lázaro, ou você faz uma, uma pesquisa ele escreve uma frase relacionada à morte do cantor Lázaro. Você vai encontrar ali uma lista de vídeos falando a respeito do assunto. Né? E ali, para você que tem, olha, com os olhos clínicos, os olhos espirituais, você vai perceber a adoração do Deus Mamon agindo ali no coração daquelas pessoas, porque é triste. Você faz a pesquisa, entendeu? É... Eu falei que ia mostrar a pesquisa, mas não vou mostrar não. Talvez na edição eu coloque uma coisa ou outra, ou talvez eu não coloque nada. Porque senão alguém pode dizer assim que eu estou falando mal de um canal, estou falando mal de uma pessoa, estou fazendo calúnia contra uma pessoa, mas não seria também calúnia, porque está ali registrado. Basta você é, pesquisar lá no na caixa de pesquisa do YouTube, que você vai ver lá a lista de, de vídeos, os canais, as pessoas que fizeram os vídeos e tal. Só que quando você faz essa pesquisa, você fica enojado, você vê a atuação ali dos adoradores das riquezas. Porque, olha só, já de cara aqui você já, já encontra uma capa de um vídeo dizendo assim, é, cantor famoso tira a própria vida. E, e falando ali de vários outros cantores E tá ali também a foto do cantor Lázaro Eu nem abri para ver o que quer dizer Mas é uma, é uma capa de vídeo capciosa Para quê? Para você clicar ali E com certeza o vídeo está monetizado E ele vai ganhar dinheiro Entendeu? O que eu quero dizer aqui é o seguinte É onde leva o amor ao dinheiro As pessoas fazerem usar Da, da infelicidade alheia para ganhar dinheiro entendeu se você fazer pesquisa você digitar lá você vai vendo aqui ó aqui na primeira já está aqui o cantor tira a própria vida e pá, pá, pá, pá, né? aí o outro fala assim Ah, Lázaro o irmão Lázaro é do diabo e eu, eu, eu não, eu não eu perco nem meu tempo de clicar num vídeo desse eu peço a você que também nem perca seu tempo impressionante ele já sabia né com certeza vem aqui uma profetada né? E por aí vai. É, você vai descendo, vai descendo mais aqui. Tem coisas absurdas aqui. Ó. É, quer ver? Descendo mais aqui, você encontra coisa que é difícil. É o fracasso do Deus de Lázaro. Né? Olha só. Para você ficar curioso ali e clicar. E você vai mais aqui. Você vai descendo, você vai vendo aqui. Ó. É, a profecia se cumpriu. Relacionado à morte de Lázaro. E está ali um, um pastor, um profeta, do, do, profeta né? dos nossos dias, ali com o microfone na mão. E você vai descendo né? e vai vendo coisas absurdas falando a respeito da vida, é, a profecia chocante, né? coisas absurdas aqui falando a respeito da morte de Lázaro. Tudo isso para quê? para que você venha e clique ali e o canal com certeza está monetizado e essa pessoa ganhe dinheiro com esse tipo de conteúdo que para mim é um lixo que está no youtube desculpa mas é entendeu aí você pode dizer assim ah mas João você também está fazendo um vídeo aí falando a respeito também que você também está procurando monetização no seu canal olha o que eu estou falando aqui é respeito do amor ao dinheiro. E quando eu fiz a pesquisa da morte do cantor Lázaro, entendeu? O que eu achei aqui de capas de vídeos absurdas, só para chamar a atenção da pessoa para clicar ali e o vídeo ter visualizações e assim ser monetizado e a pessoa ganhar dinheiro. E eu falo para você: a maioria das coisas que tá aqui é blá blá blá é profetada é coisas realmente para atrair a atenção das pessoas para clicar ali e ganhar dinheiro nada contra você fazer um vídeo entendeu é, é homenageando o cantor você gostava das músicas dele é fazer um vídeo homenageando o cantor falando da sua vida falando da tua família como ele era um bom pai ou se não era aliás se não era também não interessa mas se ele era um bom pai, se era um bom esposo e por aí vai uma homenagem entendeu porque o ele foi recolhido pelo Criador, e, e por aí vai, mas você usar é, artifícios e artimanhas para pessoa, as pessoas clicarem ali, né, como dizendo aqui, é o Deus de Lázaro falhou, o né? é, outro dizendo aqui que Lázaro tinha dito que quem pegasse convite era do diabo, e, cara, é complicado, como que pode, o que leva... O ser humano, o que leva o amor ao dinheiro O que leva as pessoas a fazerem esse tipo de coisa Se não é procedência maligna É procedência maligna Eu dou um conselho para você Nem abre esse tipo de vídeo Vídeos como esses aqui Ah, Lázaro é do Diabo Ah, o Deus de Lázaro falhou Ah, ele já sabia é, é, é, Lázaro foi para o inferno Lázaro não era de Deus, tudo para chamar sua atenção, para você clicar ali e a pessoa ganhar a monetização do canal, do, a monetização da propaganda que vai vir no vídeo. Eu acho isso muito triste, eu acho isso muito é, é, nojento as pessoas usarem infelicidade das pessoas para ganhar dinheiro. Aí eu te pergunto, é a atuação do deus mamon ou não é? Isso aqui é a atuação de Deus ou é a atuação dos deuses estranhos? Isso aqui é atuação de Deus? Isso aqui são pessoas de Deus ou são pessoas que adoram o dinheiro? Me explica isso. Eu quero que você deixe no comentário se você concorda comigo, ou se eu estou exagerando. E não é só do Lázaro, é de qualquer outro. Qualquer outra pessoa aí bem famosa na mídia se vier acontecer alguma coisa com ele, um, um acidente, uma morte, uma morte de um parente, seja o que for, você pode ter certeza, vai vir fake news, vai vir profetada, vai vir blá blá blá, vai vir pessoa enchendo linguiça e colocando ali uma capa de, de vídeo ali muito bonita para chamar atenção e você pessoa clicar ali e ele ganhar dinheiro com a monetização da propaganda que vai aparecer. Agora eu te pergunto, escreva no comentário, te pergunto, é adoração a Deus mamão ou não é? Deixe nos comentários. Se você acha que eu estou errado, também pode dizer, não tem problema nenhum. Só foi aqui uma, uma troca de ideia e o que eu vi, o que eu acho, o que eu penso. Se você não concorda, tudo bem, pode escrever nos comentários que nós vamos escute a respeito do assunto, mas pra mim isso tudo é adoração ao deus mamon, é apelação para ganhar dinheiro, tá ok? Então é isso que eu queria dizer nesse breve videozinho aqui, se você gostou deixa o seu like hein? se inscreva, compartilhe para que a gente veja, a... para que a gente saiba da... da opinião de outras pessoas a respeito do assunto, e comente aí também o que você acha. E que o que eu peço é que Deus né, possa confortar o Criador, possa confortar os corações dos familiares, dos amigos, dos fãs também, né? infelizmente cantor gosto de ter um fã, fazer o quê? Mas é, dos fãs e das pessoas que gostavam desse, desse ser humano, desse cidadão, dessa pessoa, que muito conhecida aí, que Deus possa confortar os corações. E ele agora é só ele Deus, porque o que era. Para voltar ao pó, voltou ao pó. O que era de Deus voltou para Deus. Então é isso. o Criador te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica na paz.